Um homem muito popular na América do Sul, disse o Trump, hum, muito popular no Brasil. O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. E, rapaz, a mídia inteira está em choque com a seguinte notícia. Está saindo a Folha de São Paulo em outros perfis. Painel. Bolsonarismo cresce. Esquerda encolhe nas redes desde as eleições diz agência e então tão desesperados é e tão tristes com isso mas o que está acontecendo não é mesmo geralmente quem é de esquerda trabalha para pagar as contas e não vive lucrando com o trabalho alheio e nem é escorado no estado como os militares oh, o esquerdista tá revoltado cara tá triste tá triste não sinto isso só essa agência Aí o outro que diz: Será que é porque o Musk comprou o Twitter? Será, gente? Sim. Oh meu Deus, fonte, casa do Carluxo, diz a Sabrina Castro. Tá triste, tá triste. Algo que nunca existiu, não pode crescer. Assinado Capitão de Ferro disse. Oh meu Deus, será vergonha? Não estou vendo isso em nenhum lugar nenhum. Os esquerdistas não conseguem entender o que está que acontecendo. Ainda bem que rede social não ganha eleição e robô não vota, diz Bernardo Brasil. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Se for verdade, eles estão fechados na bolha. Antes sempre via a maioria de comentários deles em jornalistas que sigo. Agora são minoria. Não sigo perfis de extrema direita. Ah, é? Por que será que não aparece, né? Será que é porque eles nos bloquearam? Será que esses caras bloqueiam todo mundo que é da direita? Agora, que perfis bolsonaristas é esses, hein? Hã? Ah? Lucas Lange, vocês ainda não digeriram o fato que robô não vota? Bolsonaro sempre foi líder em números na internet, mas não conseguiu nem assinaturas mínimas para criar o próprio partido. Bem como perdeu a reeleição, não ficou claro ainda, diz os esquerdistas. Você vê? Estão todos em choque. Por que será, hein? O que, que aconteceu? Afinal, que história é essa? né? Vamos à notícia aqui. Levantamento da agência MAP. Indica resiliência do bolsonarismo e desmobilização da esquerda nas redes sociais desde as eleições. Perfis de direita fecharam fevereiro com 30,7% do engajamento. Mapeado por meio de curtidas e comentários no Twitter e no Facebook, sendo que 87% deles se apresentam como bolsonaristas. Agora, é engraçado que eles falam, mas perfis, mas não citam quais perfis são eles. Será que o nosso aqui está incluído? Será que são pessoas completamente randômicas? Quem foram essas pessoas escolhidas? É, será que existe um motivo por qual estão fazendo essa matéria agora? Esses perfis alavancaram a presença digital de Jair Bolsonaro no mês passado. O ex-presidente chegou ao fim de fevereiro com 41,9% de aprovação. Em 3,7... 17 milhões de publicações que o mencionaram, em queda desde outubro. Os perfis de esquerda perdem espaço mês após mês e tiveram apenas 13% de participação no total. <risos> 13. <risos> Mencionado em 4,6 milhões de publicações, o presidente Dilma teve aprovação em 54% dos comentários, faixa que se mantém desde setembro. Michele Bolsonaro, ex-primeira dama, teve destaque no mês e foi a quarta figura política mais citada nas redes sociais em fevereiro, com 459 mil citações com aprovação alinhada de Bolsonaro, 41%. A Ponto Map fez análise a partir de amostra extraída diariamente de um universo de 1,4 milhão de publicações no Twitter e no Facebook. Além do registro delas, a agência atribui peso à reação como curtidas, comentários e encaminhamentos. Isso aqui é estranho por diversos fatores, né? Assim, saibam que eles estão investigando tudo e lendo tudo que vocês comentam, escrevem nas redes sociais. Se você não sabia disso ainda, agora você tá sabendo, certo? Depois, por que o Bolsonaro tá crescendo? Ora, será que é porque ele ficou quatro Anos anos sendo completamente atacado e desmentido por essa mídia podre que o acusa de todos os instas que existem de fake News de gabinete do ódio Será que é porque todo mundo foi perseguido com um bolsonaro no poder e aí o que que acontece a esquerda nem existia antes do bolsonaro antes do bolsonaro ser eleito presidente em 2018 me falem um único canal de política que existia o meu já existia antes mesmo do Bolsonaro. Antes mesmo do Trump ser eleito, a gente estava falando de política aqui. Né? Até então era conspiração. Né? Éramos conspiracionistas, chapéu de alumínio. Aí nossas conspirações foram cada vez tornando realidade. Eu acho que daqui a pouco né, conspiração é um animal exótico que está em extinção. Porque tudo está virando realidade. Não é mesmo? E aí... É, nós, a partir do momento em que tivemos o Bolsonaro sendo eleito, deixamos de ser o underground, deixamos de ser né, o azarão da história. E aí Bolsonaro passou a ser o presidente. Quando isso acontece, em qualquer momento da história desse mundo, quando uma pessoa chega ao poder, ela passa não mais a ser apoiada pela população, mas passa a ser criticada pela mesma, certo? Bolsonaro foi presidente, agora... É hora de criticá-lo, é hora de cobrar o presidente O Bolsonaro foi atacado pela própria direita né? Muita gente na própria direita ficava atacando o Bolsonaro constantemente Ele foi traído, as sete facadas nas costas do Bolsonaro Deve ser estão mais para sete milhões de facadas É isso que aconteceu todo esse tempo, mas beleza Passou os quatro anos, o que, que o Dilma fez? Usou cada oportunidade desses ataques cada inquérito mal feito, cada palhaçada disso tudo, para usar contra o Bolsonaro. A imagem dele estava mais desgastada do que nunca. É um milagre que tenha sido por tão pouco, se é que foi real oficial, né? Ninguém pode questionar isso, vai ser presa. Mas, né, supondo que isso aconteceu, é um milagre, porque desgastaram a imagem dele completamente. Aí corta para o início desse ano. Beleza, pessoas presas. Bolsonaro nos Estados Unidos, agora vamos lá, Lula. Cadê a picanha? Cadê a cervejinha? Cadê o povo fazendo tudo do bom e do melhor agora? Certo? E aí começa a cobrarem o Dilma. Só que ele nunca foi cobrado nas redes sociais. À esquerda, eles têm a Beautiful People, que durante a eleição querem aproveitar o hype, certo? E aí eles usaram a oportunidade da eleição para dar muito engajamento. Só que depois que acabou a eleição, esses caras desaparecem da política. Já quem é de direita continua, porque não está de agora, já está há anos engajados na política. Já estão há anos que vocês têm vários canais diferentes, a direita é colossal, a direita é enorme, certo? Às vezes olhando outros nichos assim, eu fico abismado com a quantidade de canais que tem na política. Deixou de ser um assunto que ninguém falava sobre para ser o assunto mais comentado da internet adulta, cara. Né? pelo menos do, do que a gente pode ver, certo? Que, que é 18 menos ainda. Mas, essa política toda, como é que faz agora com o Dilma? Bom, ele passa, passou a ser o cara com teto de vidro agora. E tudo que ele faz é escrutinado na internet. Pode vir os jornalistas que forem e falarem, não, mas... Gasolina 12 reais é para você tirar a bunda do sofá, como disse o Dilma, certo? E comprar pão a pé, dane-se que você é a terceira idade, dane-se que você precisava disso, dane-se que você trabalha com isso Não, você tem que se ferrar e pronto, porque é pelo bem da sociedade A partir do momento que a esquerda saiu do mundo das ideias e veio para o mundo real, acabou Acabou a narrativa de que é pelo preto, de que é pela mulher, de que é pelo gay, pela lésbica, pela trans, pelo bi, pelo não sei o que lá, pela bicicleta amarela A narrativa totalmente esfarelou E sobre o que aí? A real é sobre impostos é sobre mais Estado, é sobre menos liberdade, é sobre taxação, é sobre enganação, é sobre manipulação. É essa a esquerda. Então se o governo Dilma já está derretendo em apenas dois meses, estão começando o terceiro, eles precisam urgente. Eu acho que é por isso que eles estão criando essas matérias para justificar depois a perseguição aos bolsonaristas porque como eles vêm repetindo Bolsonaro acabou mas ainda falta de derrubar o bolsonarismo o Dilma falou isso né a amante lá falou isso recentemente e eles estão fazendo isso para alertar a esquerda olha isso, os robôs né os robôs a, a, a revolução das máquinas está tomando a internet precisamos de qualquer forma impedi-los tá agora né esses robôs são incríveis eles até apoiam o canal cara poxa como é que funciona tudo isso Certo? Vocês sabem, né? Nosso canal está sendo perseguido pelo João Dória. Estamos com nossos pagamentos retidos. Então, por favor, nos apoie através do Apoia-se. Estamos ali com a meta de mil reais. E se atingirmos vamos realizar um sorteio todos os meses. E até a próxima. Tchau, tchau. Tá?